Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Hoje, a gente vai falar sobre as reticências. Você já foi interrompido por alguém enquanto estava falando? Como será que você representaria isso na escrita? A gente usa três pontinhos para representar esse tipo de coisa e chama eles de reticências, é uma pontuação. A gente tem muitos usos para reticências. Aqui, a gente vai ver alguns deles. Como a gente viu, tem interrupção, também hesitação, citação incompleta, Enumeração sem conclusão, silêncio. A interrupção normalmente acontece durante um diálogo. Eu gostaria de dizer que. Fique quieto! A pessoa foi interrompida por outra. Então a gente usa reticências para mostrar que ela não acabou de falar o que ela queria. A hesitação também ocorre normalmente durante um diálogo, mas pode ocorrer em outros textos também. O que eu ia falar. É... Eu te amo! Nesse caso. A pausa demonstra uma emoção muito forte da personagem e até uma incerteza causada por uma insegurança. Nesses casos, a gente consegue usar reticências para demonstrar isso. Na citação incompleta, as reticências podem vir entre parênteses, desse jeito, ou entre colchetes, desse jeito aqui. A gente usa isso quando a gente quer copiar uma parte de um texto, mas não tudo, porque às vezes a gente precisa de um pedaço menor, ou então, não é tudo o que interessa para a gente copiar, mas a gente precisa mostrar que tem uma parte do original que não está lá. Olha o exemplo. O original seria, ele segurou o choro que estava guardado há tempos, pois era necessário. Se a gente quiser tirar uma parte, ele segurou o choro, pois era necessário. E usa reticências na parte que a gente tirou, e sempre entre parênteses. Ou então, entre colchetes. Uma enumeração sem conclusão é como se fosse uma lista de coisas, mas que não tem fim. Mas a gente quer mostrar que ela tem continuidade. Por exemplo, eu me visto da cor que eu quiser, azul, rosa, laranja, preto. Depois disso, a gente coloca reticências para mostrar que essa lista tem continuação, que tem muito mais cores além dessas, mas eu não preciso falar todas elas. Nesses casos de enumeração sem conclusão, a gente também pode usar o etc no lugar dos três pontinhos. A gente também pode usar as reticências para representar o silêncio. Normalmente também vai acontecer em diálogos. Olha o exemplo: Você não vai falar nada? Me responde! Nesse caso, as reticências serviram para mostrar que passou um tempo e nada foi dito. Ó, oh, a gente viu os usos mais comuns e mais importantes das reticências. Tem outros usos, você pode pesquisar por eles também. Sua vez! O que dá você perceber na sua fala? Em quais momentos você teria que usar reticências se fosse representar ela na escrita? E nas suas leituras, que tal você ver qual a função das reticências naquele texto? Bons estudos e até mais!